ja, bet še masas, atra dzīvība, tie nevarum uzmana, kad vairs dabās aizties, vai ne? Zaimam vai ne, to, ka vai ne, tie kheis ūdanu. Nēmu vispēc. Nojau tikai apkāmāja, tāni. Tā, man ir kaut kur. Ja, ja. Ja. Man jebkāds, par gan to, ka tā, tā. Ja o não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Es var katra kopā Tu Tu te leva, tais não, tu zirres. Paga interessante, se tisermos, se tisermos, se tisermos, Viskai ir tamā, tātad? pārāk labi mīzes nesatīt. Kaut ko atsevišu noliks. Jā, jā. Atpēc Tā ir viet, viet, viet, viet. Viena, viet, kāds sāk būtu tūmēr līdz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 Ei, <gibli> šī to šito vai saklausītu kaut kādu sāki. Nevar tik zināt kādi, vai ne? Es tikai. Ei filmē vislaiku. <se arroCalais> <sustos> é muito legal, é super legal, é muito a gente não vai ficar muito longe, no não sei Oi! não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 não, eu não. Já, não venha morrer. Não, não. venha tais... Não Não Não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 Você vai fazer isso? Não, não, não. Você vai fazer Você Bet tu filmekais šķiedīs tur dib, ja. Un vai Kas sāc gļaut, ka tiek, vai tad tad tad ir. Šitais vai saržības? Jā, tas ir jauši. Jā, tas ir jauši. Viņam vēl astatāks stāv. Kā bērtu? 2-3 dienas. Ā, ir jūdienas. Jā, tā ir jūdienas. Jā, Yo! Yes. Yes. Viņas mums vietniks. Es varēšu. Abi? Neko, viņa bija. Tu tev valdē nekādās? Bet tu Bet Tīri, un tikai o que está vendo? um estúdio. Вот камера, как попросите её. На эстасо центре, на центре. Я думаю, что будет звёзды. Я вис, так это. Это человек всегда. Я боялся, что я вот. Я боялся, я вот буду. А. Что там белые тезо? Говоришь, падать с телевизором с натяжно. Сколько можно я это вот. Ок. Ну, висно دانната. От имаш, ah, e asfarin troutinhas? Já era para, para mm. é claro Вот это. Мы вроде это Ой, я хотел. Люба, а вот вы не знаете, каковко спеллет. Люба, ножка в ножках силы, хватит а? удержаться? А? силы, хватит удержаться. Посмотри, какой кровь. Пока... Вы мы увидим. Пойдем А, где-то нахожусь. А, И такая А, Eita! É, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, Es jau te paša laika. Es uzsiedēju. kāpēc Ai, kaut Viņš ļoti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 Vinte e vinte e vinte e vinte e Jā, jā. Mēs te rituāli vēl nepaspiesim uzstākt, bet mēs uzdiedāsim. Nē, bet viņi ir labi, viņi ir libeidīt. Veitenes! lai mēs varam redzēt. Veitenes! Mēs vismaz vienu dziesmi, jūs teiet projā, jā. Jā, un mēs, mēs, mēs, mēs, mēs, mēs nepaspiesim to rituālu uzstākt un, un ta vismaz lai ir kaut kāds tonis biedabas, uzņēms, uzdiedāsim kopā, jā. jā. jā. Ai, jūs ko Ai, es notājies es tā, lai, So those dirty things won't hurt, yeah? They're dirty. They're dirty. take my не up пага. Тикмаря бужапас. А зену габа, это вы mas é não está fazendo me espalhádolhes sim, a meus nesísim. medo não se. Nós só temos isso. um o Vem vem Viņam и мелоны, стоны. Там нау, нау так, ір висмак. У накидо. Там How are you? Talk? I don't speak it. You have to go oh! the English. I'm <laughs> English <you can't>, yeah, see. <laughs> English. Greece, you got back. We were worried that you disappeared. No, this is <laughs> very good. <laughs> that was the only, <laughs> beautiful day. <laughs> English. English. English. Huh? Talking, what do you do with it, man? You see, you can put them Zemes. lá para o Sprat. Eu Zemes. Eu sou Zemes. Eu sou Zemes. Eu sou deixa que é que você está fazendo? O que é que você O que é que você Она, по крайней мере, не как ты живёшь её. Ну, мама, это святое, что он в нельзя. Ну вот, задул, знаешь, ты живёшь, а мы И что? Это же не правда. Пускай знать правду. А она добровая. Это пока ещё рано, я и там буду это Ну, Vamos lá! Vamos para Vamos lá! Vamos a Vamos E aí, eu vou Não, Não, Não, não. Deveام, deve... Tem umido? Tem umido oui, a gente может fazer a situação atual, mas ele vai se encontrar. конкретно vai время, Ele vai se encontrar. Ele Но если мне se encontrar. Ele vai se encontrar. se encontrar. Ele vai se encontrar. Ele vai se encontrar. Ele se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 não muito bem. eu puxo ela cada vez mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, não mais, mais, mais, não mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, talvez quando kad ir para lá é que é não sei me que diz que se ritual Nu, ja vismaz ir, vismaz ir, vai ne? Tā ir vienas, ka jūs atvejuši. Labdien, kāds ar to. Sīkotāri esat bijuši? Tu nepasam. Mm uģinu, -hmm. uģinu, situāli. Kaut kādās, ko tas tev sevišķinās? Vienas, ko viņš nekas, nekas. Tu vari pastāstīt, kā jādara? Man ir, ka par rituāli. Ir ļoti daudz un dažādi, un kāds dažādi sataisās. Eu não sei se é verdade. Se você é Rubens, você vai ter que puser. Eu acho que é o que eu mais quero. Mas eu não sei se é o que não sei se Mas se Тут Каждый шаг важен и важно не ошибаться. Ну, это не, это, мы не ошибемся. Люди-то правильные. Mm -hmm. ну, все будет в порядке. Просто нам надо успокоиться. Потому что мы не, не, не подготовились. Да? Мы а что вы первый нервничаете? Раз... А что вы неспокойны? Мы первый раз тут встретились. Вот он, он, он еще идет за водой. <laughs> Для чая, понимаешь? И в пожарной безопасности? K真的, eu, eu é que é isso? Que é isso? Que isso? é isso? Que é é isso? Que é isso? Que é Why have you there?